Eis uma coisa que você pode fazer com essa grana, que pode te trazer muito mais dinheiro no marketing digital. Eu considero essa a estratégia mais poderosa que eu ou qualquer outra pessoa dentro desse mercado poderia te ensinar. serve só o lado técnico e puro da estratégia, e sim o conceito. A maioria dos multimilionários nesse mercado só fizeram muita grana porque aprenderam a fazer uma coisa muito bem. Modelaram. Essa técnica responde também ao mesmo tempo a centenas de perguntas que eu recebo sobre... Eu já faço 2 mil reais marketing digital, eu faço 5 mil, como eu poderia fazer mais? Essa é para você que trabalha como afiliado ou produtor. Há mil e uma formas de você conseguir fazer um produto vender bem como afiliado, ou um produto vender bem com você sendo produtor. A questão é, qual dessas formas funciona mais? Qual traz mais dinheiro? Você vai nesse site aqui chamado ClickBank, acessa esse exato link aqui para você cair no que a gente chama de marketplace. Aqui tem o um marketplace dos produtos digitais mais vendidos no mundo. E você sendo bem inteligente, o que, é que vai fazer? Vai clicar aqui, ó. Nesse botãozinho da barra de pesquisa Tá vendo só? Muitas pessoas ao entrarem aqui vão inicialmente clicar nas categorias E assim começar o filtro a partir delas Eu não Eu clico aqui Tendo isso ele vai misturar todos os produtos do Clickbank ao mesmo tempo Sem separar por categorias Eu clico aqui agora em classificar Mudo para gravidade E assim então estou vendo o produto atual mais vendido do Clickbank no dia de hoje e nem deve buscar pelo produto mais vendido, você deve buscar pelo produto mais vendido no seu nicho de atuação. Se você está promovendo qualquer nicho sobre ganhar dinheiro ou emagrecimento ou relacionamentos online, procure o produto mais vendido. Agora então eu tenho a para, para, para tudo! Eu sei que é chato te interromper, mas eu criei esse canal com o intuito de guiar pessoas na direção certa para a liberdade financeira usando a internet. Eu trago conteúdo apenas de quem vive do marketing digital raiz, assim como Finch, o Kaique, o Italo e muitos outros que fizeram fortunas com PLR. Também já fatura alguns dígitos por mês com PLR, e para continuar entregando conteúdos milionários para vocês, decidi disponibilizar diversas estruturas PLR já validadas e testadas, para você alterar como desejar. Para ter acesso é só clicar no link da descrição. Esse é um dos produtos mais vendidos e o primeiro que me aparece é exatamente este aqui. O que eu faço? Copio o nome desse produto. Daí você vai lá no site chamado Ed Hurt. Ed Hurt, tá aqui o link. Ah, o Ed Hurt é pago ou é gratuito? Para o seu bem, ele é pago. O que vem de graça não é tão bom. Então se vire e paga. O Hurt é um mega espião de anúncios, assim como o AdSpy e outros softwares que eu já utilizei. Quem está no meu close friend sabe muito bem do que eu estou falando. Aqui, por esses campos de pesquisa, eu consigo colocar palavras-chave ou o próprio link daquele produto em questão e assim ele vai fazer uma varredura e me encontrar qualquer tipo de anúncio relacionado àquele termo da pesquisa. Porém, eu não quero ver só os anúncios, eu quero ver a estratégia utilizada por trás dos anúncios por um afiliado. Afiliado esse ou produtor que está fazendo muitas vendas com aquela estratégia específica. Lembra, mil e uma formas de você fazer uma coisa, mas apenas algumas dão certo. O que eu faço? Coloco aqui, nesse primeiro campo de pesquisa, coloco aqui o nome do produto, ou poderia colocar até mesmo qualquer outra frase relacionada a esse produto. Ela pode ser exata ou não exata. Clico aqui em Search. Daí eu tenho os melhores anúncios já criados por produtores e afiliados desse produto. Aqui agora eu posso começar a procurar pelos anúncios mais interessantes. E como você está vendo, ele já apareceu aqui ó, com o nome do próprio produto. Então, olha só. Geralmente eu procuro por anúncios que têm imagens de vetores, como estes aqui. Imagens de vetores é um principal indicador de que esse anúncio foi realizado por um afiliado. ok? O que há de interessante aqui no corpo do anúncio, no print que a plataforma tirou, é ao mesmo tempo o link que, é o link que aquela pessoa está utilizando. Eu vou pegar, por exemplo, esse anúncio aqui. Então, vou abrir o link. E eu tenho a página da estratégia principal que esse afiliado, ou talvez produtor, esteja utilizando para promover esse produto no Facebook Ads. Essa página, com todas as suas palavras, é algo que você deve modelar. Digamos que eu não estou satisfeito com os resultados que eu tive. Eu quero ter mais exemplos nessa pesquisa. Ela está limitada, obviamente eu pesquisei aqui por uma palavra, mas nem todos os anúncios carregam a palavra que você está pesquisando. Para encontrar mais resultados nessa pesquisa, eu posso fazer várias coisas. Uma delas é vir diretamente no anúncio que eu mais gostei, como por exemplo este daqui. Eu copio esse link e levo ele para um site chamado Reverse IP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 o que o site vai fazer? Bom, ele vai procurar por todos os domínios que esse afiliado ou produtor tem em sua hospedagem. A hospedagem que carrega o mesmo IP que o domínio desse afiliado que eu acabei de pesquisar possui. Talvez ele possa ter colocado vários outros domínios no mesmo IP. Então eu colo aqui, clico em lookup, e olha só, olha só, o danadinho aqui tem três outros domínios na sua hospedagem. O que eu posso fazer? eu posso pegar esse domínio e fazer algo interessante com ele. Aqui no Eddie hurt. se eu subir, eu posso colocar o mesmo domínio que eu encontrei na hospedagem desse primeiro afiliado do anúncio que nós gostamos e colar aqui. Eu apago nesse campo de pesquisa o nome principal do produto e pesquiso. E olha só, encontramos algo na pesquisa. Sorrateiramente pesquisando pelos domínios disponíveis que aquele afiliado possuía, encontramos mais anúncios que ele está fazendo em outro domínio para um outro produto como afiliado. As 5 melhores dicas para ter uma boa noite de sono. Ele está promovendo aqui um outro produto mais simples, pode ser um PLR. E quem sabe, ele está fazendo aqui 3 vendas por dia, ganhando 47 dólares por cada uma das vendas. O que você vai começar a observar é se esse afiliado está utilizando as mesmas estratégias de vendas. Uma página simples, antes do vídeo principal, que faz a venda do produto. Ou um quiz, por exemplo. E é aí que você começa a juntar as peças. Teste novas estratégias validadas por outra pessoa. É um modo mais preguiçoso, rápido, fácil e eficiente você ganhar dinheiro na internet? Você não precisa nem de usar a sua cabeça. Depois vem me falar que é difícil. Olha, sinceramente.